Olá, Gabriel, tudo bom? Boa tarde, beleza? Espero que esteja tudo bom aí com você. Cara, como a gente vem sempre aí conversando, trocando ideias a respeito de é, Linux, né? E principalmente a gente tem falado muito sobre sistema de arquivos e o Btrfs, né? É, e eu tive grandes ajudas aí com a questão do curso que você fez, né? O curso de, de administração e tal, de sistemas Linux muito legal aprendi bastante coisa então quero mostrar um pouquinho também aqui é, eu que uso já o sistema de arquivo btrfs já há algum tempo na verdade salvo engano desde dezembro de 2016 que eu mantenho é, as mesmas partições né o mesmo sistema desde então então eu trabalho atualmente meu minha distro principal aqui é, é um o ubuntu mate 16.04 que eu vim atualizando e hoje ele está no 16.04.6, tá? Então vou mostrar como que eu faço só o gerenciamento do espaço, é, porque eu criei as partições. Vou mostrar aqui para você como que eu faço hoje. É... Bom, para começar deixa eu mostrar aqui os discos, né? Como você bem pode ver aqui eu tenho as partições utilizando o BTFS. né então eu tenho é, aqui ó né que é o, o root né a partição root e na época é, com várias documentações e tal falando no momento se fosse fazer parte, é, partição manual é né? particionar manualmente é, como o Linux, ele não utiliza tanto espaço assim nos arquivos, na né? verdade, os softwares e tal são mais, é, são mais otimizados, né? Então, nessa época que eu fui vendo a documentação, não se precisava de tanto espaço para a partição root. Então, ela é uma partição de 31 gigas, né? Isso daí era tido como comportava perfeitamente. Porém, igual, né, nós estamos tá vendo que já está com 80% utilizado, mas tem uma questão que... É, já tive vários BOs relacionados a isso, que não só no BTF, mas no arquivo sistema geral, principalmente ali no, no Root, na partição Root, quando ela enche toda, às vezes o computador não inicia, ele não faz o processo de boot normal né, e fica travado. Então já teve vezes que eu tive que entrar com um, um, um sistema live né, e manualmente fazendo a limpeza para conseguir voltar. Né, mas na época, a primeira vez que aconteceu, eu tomei um susto, achei que eu tinha perdido todos os arquivos, enfim, é, e aí é aprendendo com o tempo. Então eu tenho aqui as partições, eu uso a, a partição boot, né, o barra, o boot, o barra boot, o barra, a partição root, e o home, também eu utilizo ele, né, a gente pode ver aqui o home também em btrfs. Né, a única que eu tenho aqui é a partição efi, que é no FAT32, que é o boot EFI, que é no FAT32, que tem que ser. E o restante eu uso todo do BTFS. E o swap, que é o drive de swap, que é algo que é necessário para o sistema de arquivo BTFS. Não é o um arquivo, é, um, é realmente uma área de swap, né? um drive de swap. É, aqui, como é nas, nas distros mais atuais, né? o snap não fica aparecendo assim por completo, os loops né? aqui ainda aparecem. Mas enfim, como que eu faço a limpeza aqui? Como que eu dou uma organizada para dar uma otimizada nisso? É, antes de tudo, o legal é que o BTFS, ele tem um, um programa de gestão da parte de snapshots. Eu ativei é, fazer os snapshots só na, na home, na, desculpa, na root. Né? Então de hora em hora ele vai fazendo os snapshots de segurança. E é até bastante curioso tem um, um português que desenvolveu uma interface gráfica para o programa que chama Snapper, que lá no OpenSUSE, né, foi na, lá no OpenSUSE que, salvo engano, foi produzir esse programa, e o IWAST, né, que mais utiliza ele para fazer essa gestão dos snapshots, né, que é o, dentro do, do, do volume, são subvolumes de snapshot criado Então, só por curiosidade aqui, né, é... Só para ver o legal, né, uma das vantagens de utilizar, é bem isso aqui. Ó. Então a gente consegue ver aqui os snapshots que existem atualmente dentro do sistema. Né? Primeiro de tudo eu, faço um, eu rodo uma atualização do sistema, deixo o sistema funcionando o tempo, vou executando a máquina para ver se está tudo legal para que ele gere ali um snapshot é, posterior para quando eu fizer essa higienização eu sei que tá tudo funcionando né e ele não apagar um backup que poderia ser algo bom mas só a título de curiosidade para a gente ver aqui por exemplo quando a gente pega aqui dois né o legal diz que eu posso ver as variações o que é que mudou de um snapshot para o outro tem como fazer isso diretamente pelo próprio btfs na linha de comando mas é mais trabalhoso é claro e aqui a gente tem uma guia do snapper que, que, que é um programa específico para para trabalhar com os pacotes de snapshot, né, com, com os, os subvolumes, uh, um pouquinho pesado, ele deu meio que uma, deu uma travadinha, mas é porque tá calculando, né, só por curiosidade mesmo, aqui ó, ele conseguiu abrir aqui, e aí a diferença, cadê a diferença, né, não, não tem diferença, não teve diferença de uma para outra, né? teoricamente não teve, porque não mostrou nada, vamos pegar aqui uma maior só para a gente ver aliás vamos pegar esse aqui ó. a gente vê como é que fica aí a diferença que é bem legal isso para quem usa muito desenvolvimento para quem precisa debugar ver o que aconteceu de, uma, de um snapshot para o outro né você precisar recuperar parte de um arquivo isso é extremamente interessante você consegue fazer isso on the fly né então com o sistema montado você consegue habilitar aquele snapshot recuperar ele para o atual né então é bem legal então aqui ó, a gente tem tá vendo ele mostra justamente as as diferenças o que que mudou de um para outro log né ele mostra exatamente o que que mudou no log o que que saiu o que que entrou é, então é super legal isso daqui para debugar para conseguir ver as informações né é, tá, tá pequenininha aí eu imagino é um pouco pesado essa parte, né? Mas enfim, aqui eu não sei como é que eu posso fazer para aumentar a imagem, mas aqui dá para ver, né? Que ele vai mostrando as variações, né? É, enfim, isso é uma, uma utilidade muito legal aí dos snapshots. E daqui também eu posso simplesmente selecionar os volumes e apagar, né, subvolumes né, do snapshot. Mas eu não faço isso. Eu faço na, na verdade o um processo que eu uso. Ainda muito mais manualizado, mas é para eu acompanhar o que está acontecendo, é, Eu prefiro esse assim ainda. E a ideia é que esse, esses, essa, esse modelo seja cada vez mais automatizado, né? Acredito que com Fedora e adotando o BTFS, ele vai criar isso aí, onde o usuário não vai ter nem noção disso que está acontecendo. Ele vai simplesmente, talvez, manusear ali de quanto em quanto tempo ele quer que apaga, que exclui, uma coisa nesse sentido. Que dá para fazer nessas configurações aqui, eu faço tudo manualmente. Então, eu tô vendo aqui, né? Vou dar uma limpada aqui, na verdade, porque minha home está lotada mesmo, né? Eu preciso tirar backup, para pra formatar. Eu já até tenho, na verdade, um outro HD com um pop os é, também com BTFS, e eu fiz um diferente que eu botei, salvo engano, o XFS na home. Vou testar, diferentemente, né? Mas eu vou dar a limpada aqui, então, nessa... nessa na partição do do né do barro então, é o que que eu faço primeira coisa aqui né é, eu chamo o snapper né ele listar ali os subvolumes eu tô vendo então em vez de ir pelo btf apagando subvolume subvolume né snapshot snapshot e dá para fazer isso é o snapper facilita demais Simplesmente a gente deu aqui o que delete, né? Lembrando que o zero é o meu atual, então eu vou do 21, né? Que é o do 21 até o 56, que é o último, foi o último boot que eu dei agora. Então dou o comando, pronto. Agora, se eu der o list novamente, só tô com o meu snapshot atual, que é o que se mantém sempre funcionando. Com isso a gente já pode ver aqui, ó, se deu alguma limpada. Tá vendo? De 80 ele já caiu para 72. Né? Então, assim, já caiu porque eu tirei aquilo dali. Outra coisa que eu faço também para auxiliar, porque existe, depois de um tempo, né, trabalhando ali a questão é, de, como, de como é feito, né, o b e etc, acaba que às vezes dá uma desbalanceada. Então ele informa, um, um tanto disponível é, que pode ser menos do que na verdade está disponível então tem alguns comandos para fazer essa, essa gestão do balanceamento ele reorganizar de modo que ele fala quanto de fato tem espaço disponível então eu costumo fazer esse aqui o comando já deixa até ele aqui marcado ele tá para home aqui ó. Então ele vai fazer um balanço um, um rebalanceamento na verdade, liberando o espaço. E ele tem dois pontos, o deu o e o n, usei né Então já dou aqui, aprendi lá na aula, né? Questão de usar aqui o e comercial e comercial para na mesma linha dar o mesmo comando. Então eu dou e aí ele faz, beleza. E aí a gente pode conferir se não teve nenhuma mudança. Às vezes demora um pouquinho. Né, mas talvez não vai ter nesse, nesse momento. Agora não foi. Não tem tanto tempo assim que eu faço esse processo. Quando eu fico muito tempo sem fazer o processo, que praticamente está quase lotado, né? Costuma dar a diferença. Então, não deu. E a outra coisa que eu faço também é dar uma limpada nos pacotes de snap, mesmo que fica. né Isso, e costuma ficar também um, um monte de, de, de desabilitados, né? Então, ele vai mantendo aquele histórico ali. Eu costumo vir depois que eu sei que, tá, que a atual está funcionando, eu vou lá e vou remover nos desabilitados para liberar mais espaço, né? É, é isso, é só mostrando assim, bem basicamente a questão de como eu faço esse gerenciamento. Uma coisa é bem, eu posso dizer assim, uma coisa bem interessante sobre a questão dos snapshots e um cuidado, quando você tem ali é, aquela partição, né, que ela tem igual a minha, tem 32 GB, é pequeno de certa forma, pode acontecer uns B.O.s, igual aconteceu comigo algumas vezes e a última mais recente aconteceu, é, em relação ao snapshot automático, né, que ele vai fazendo de tempo em tempo, e os arquivos de log. Né? O que, que aconteceu na verdade? É, eu estava fazendo uma live né? transmissão, uma live do, do meu filho, ele faz gameplay e já estava com a, a partição já um pouco cheia né? e aí eu chamei o OBS e eu não tinha reparado, deu algum problema em relação aos possíveis que eu uso uma placa de captura, uma webcam né? e os overlays e várias coisas no OBS. Deu algum conflito que acontece às vezes em relação às portas, USB, alguma coisa assim. É... E o OBS fica meio doidão e não consegue carregar o dispositivo por completo. E o que, que acontece? Ele faz o log do que está que acontecendo. Né? E aí nesse log é tipo um, um, vamos dizer assim, tipo um vazamento né, que ele faz para o arquivo do log, mostrando então lá no UVC, que era na placa de captura, que ele não estava conseguindo fazer na hora. Ele tava mandando um reporte de erro, de que tava dando algum problema e não tava conseguindo carregar. E aí ele vai mandando, mandando, mandando, mandando, mandando, e o arquivo de log vai ficando gigantesco. E aí o que que aconteceu? É, o arquivo de log já tava gigantesco, e nesse mesmo momento foi feito um snapshot também automático, ou seja, ele acaba aumentando ainda mais né, uh, os incrementos todos da, do, da, daquele log. E aí, quando eu fui ver, no meio da live, tem até o registro da live, né, tentando fazer o switch de visões e mostrar a tela do jogo, não estava conseguindo, porque simplesmente não tinha mais espaço disponível para carregar, para usar o dispositivo. Né, a partição root ali ela tinha enchido por completo, por causa do arquivo do log. E aí eu não entendi nada disso, aí depois que acabou a live e tal, eu fui procurar vasculhar e fui descobrir o arquivo de log, o arquivo de log estava com 8 GB, né? um arquivo só, porque ele duplicou o snapshot, foi lá e colocou, então eu limpei os snapshots, depois eu fui lá no atual e é, tive que excluir, né de uma... verifiquei e tal, é, exclui o arquivo de log que o OBS gerou lá na partição mesmo, que era mostrando o um erro né, acontecendo o tempo todo no dispositivo. Então, assim, essas coisas aí acontecem e aí o sistema dá a travada, porque não tem mais espaço para ele trabalhar. Né? Então, são coisas aí que nessa gestão tem que tomar um, um, um cuidado. E acredito que é, para deixar isso totalmente manuseável para o usuário, final tem que ter isso aí da maneira fácil dele ver, dele corrigir, e principalmente ferramentas de é, auto-conserta, né? Como diz assim, clica aqui, ele conserta, clica aqui, ele elimina, limpa, coisa desse tipo, né? É isso aí, só queria compartilhar um pouquinho disso daí. Então, um abraço, falou, Gabriel, até mais.